Oi, eu sou a Marcela Damaso, sou especialista em estilo atemporal e armário inteligente. Se você ainda não me segue nas redes sociais, é o arroba Marcela Damaso, Eu estou no Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter. E se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, não perde tempo. Se inscreve já, aproveita e já curta esse vídeo, porque eu tenho certeza que vai fazer uma diferença enorme na sua vida, no seu estilo e no seu guarda-roupa também. Bom, o lifestyle, né, o estilo de vida minimalista, te permite... É ter um guarda-roupa menor então você vai destralhar e você vai reduzir o tamanho do seu guarda-roupa quando a gente fala em guarda-roupa né você tem um guarda-roupa menor aí o minimalismo você pode cair em duas furadas né que é você destralhar como eu fiz a primeira vez que eu tirei muita coisa e aí eu não conseguia usar as roupas que eu tinha porque eu tirei muita coisa e coisas que eu precisava como você pode também criar um guarda-roupa inteligente Dentro desse lifestyle minimalista, você vai prestar mais atenção nas marcas que você vai comprar, se elas são sustentáveis, se, é, se essas peças também têm um prazo maior de validade. Não é uma tendência que vai fazer com que você não use as suas peças daqui três, seis meses, um ano. Né? Você vai ter um guarda-roupa, um... Guarda praticamente atemporal, tá? Então a mulher que adota esse estilo de vida, né, de, do minimalismo, ela vai ter sim um guarda-roupa reduzido, porque o minimalismo é, barra essencialismo, né, que a gente vai falar de uma outra, em um outro momento sobre o essencialismo, mas ela diminui a quantidade de roupas para viver com menos, né? Menos é mais. Menos significa ter mais. Se você tem menos peças, mas você consegue combinar todas essas peças, você vai ter um guarda-roupa maior do que o que eu tinha naquela época, que era um guarda-roupa grande, cheio de peças, mas que nada combinava com nada. E essas mulheres também que adotam esse estilo de vida, esse lifestyle minimalista, elas prestam muito mais atenção no tecido, na composição do tecido, como que é o processo de higienização dessa peça. Porque elas querem ter essa peça por muito mais tempo, já que elas não vão adquirir a cada seis meses, três meses, um ano uma peça. Eu sempre falo aqui no canal e falo no Instagram também para vocês que eu tenho peças de 10 anos, oito anos, são peças que são atemporais. <música>